Eu gosto do mentiroso que medo por amor a raiva. Eu escuto o que poucos escutam. Sei de coisas que pouca gente sabe. É sobre seu pai. Ele tem medo de morrer. O único problema é que ele já morreu há mais de 30 anos. Mais no maior. ó. Quem morreu há mais de 30 anos foi o marido da sua mãe. Seu pai tá vivo. Do universo do mestre Ariano Suassuna. Paulo o É ele! Vocês estão me confundindo. Eu não sou essa pessoa que vocês estão falando. Paulo Mendonça. É, eu sou Helder Flores. <risos> Quase não reconheci o seu mais mago. <risos> Prazer, Paulo Mendonça. Sou uma grande conhecedora sua. É o que toda fã diz. Quatro histórias baseadas em fatos <risos> surreais. Respeitável público! Vão dar asas para sua imaginação. Ele não para de falar que tem pomba dentro do ouvido. Se tem pomba dentro do meu ouvido, eu posso voar acredita que o homem botou o pé na lua, mas acredita em vidente. Por que você mentiu? Mãe mente para filho toda hora. Você também vai para tanto, né? <risos> você tem filhos? Eu sou muito nova, né? Não tem filho, mas com certeza já foi a Disney, né? Também nunca fui. Não? Diferente. Oh, que curioso. É só pensar um pouquinho antes de falar. Dizem que a mentira tem perna curta. Você tá insinuando alguma coisa? Não, é sacanagem. Se isso é verdade, a bichinha corre rápido, viu? é confraternização, pô. Fiquei esperando a noite todinha. Eu fui assaltado? Aqui na comunidade? Tem que denunciar mesmo. Já falei até com o chefia. Querendo levar uma ideia contigo. Você lembra da cara do vagabundo? Alto, baixo. Amigo bom, não te abandona em roubar! Às vezes é mais agradável dizer o que as pessoas querem ouvir do que a verdade. Chega junto, não faça papel. Traíra, o que eu não falei pra é vocês dois é sobre inspirado. Mentira! Ah! Minha vida não acontece nada e eu gosto de contar história! Se eu não mentir, o que é que eu vou contar? O alto da boa mentira. Rapaz, que história boa! olha muito bem contada, viu?